Eu vou te falar de um tema tabuloso e de coisas que eu já fiz, eu não faço nunca mais na vida, viu? <risos> eu não sei você, viu, se você é arquiteto ou engenheiro. Mas quando a gente é novo, a gente é bem ousado, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu já passei de uma certa idade, já, eu já não sou mais tão ousada, não. Eu já fiz muita obra, né, no Brasil todo. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, Dama do Gesso. E eu já fiz um vão livre de 32 metros misericórdia. Quem faz um negócio desse fixe? Vão todinho, só assim, ó, perfilzinho. Não, esse aqui é de drywall, esse aqui é de estilo. Só com esse daqui, só com isso aqui, gente. Louca, louca. Cara, vão livre máximo que determina o cálculo. Eu calculei, passou, ficou e tá lá. E vou te falar que já tem uns 5 a 7 anos, viu que aquela obra tá lá. Deu nada não, é só calcular. Mas eu faria de novo? Não, é usado, viu? <risos> é usado demais. Se você sabe, é usado demais. É, realmente Mas sempre que vai determinar o vão livre máximo É o cálculo, o dimensionamento estrutural As boas práticas do projetista A ousadia dele ou A falta de ousadia dele Então isso é importante Agora tem alguns vãos que são econômicos Tipo, é, vão de laje Cara, vão de laje de steel frame Um bem econômico mesmo é um vão livre de 5 metros, nossa, excelente, econômicozinho ou fica assim, ó, você aço assim, bonitinho, fica um projeto bem econômico, agora você pode fazer vãos maiores de laje, né, laje por exemplo eu já fiz 10 metros de vão livre de laje caralho, com uma sobrecarga altíssima que era para estudo de televisão, 300 quilos por metro quadrado, misericórdia, era muita coisa e esse de cobertura foram 32 então sempre vai depender do cálculo que você tem, do material que você tem disponível, porque o, o aço muda a característica, o perfil que você tem disponível muda também. Então tudo isso muda. Saiba que o seu limite é o cálculo estrutural sempre. Isso vai fazer total diferença. Agora é importante você entender o quê? Que tudo isso você tem que ter bons profissionais acompanhando. Bons profissionais estão sempre bem informados. Como é que você mantém essas informações em dia? Acompanha a Vem pro Instagram, se inscreve no canal do YouTube Entra pra minha lista VIP do WhatsApp Clicando aqui embaixo agora Fechou? Então, contrate bons profissionais Que você terá bons resultados, os livros maravilhosos